Fala rapaziada, e aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Rudi. Sejam bem-vindos ao primeiro BGzão do level 70 que a gente acabou de pegar em stream aqui. Se vocês forem lá na stream também, vocês vão ver essa BG. Mas, mano, primeira vez agora, estamos jogando de Demo Hunt. O bagulho do meu Adam aqui já deu uma bugada. Qual Adam será que bugou, hein? Não foi o Details, então tá bom. Tá, vamos... eu só quero ativar o bagulho do glifo. Tamo, tamo, mano, tô fazendo só as missões principais agora. A gente tá voando na campanha. Peguei level 70. Tô 2,94 de item level. E a chance de eu apanhar nessa, nessa parada é muito grande, tá? Tô aqui em stringa rapaziada do canal. Obrigados aí quem tá podendo acompanhar. Obrigados. Obrigado. Tô até falando tudo errado já, mano. Obrigado quem tá acompanhando. Se puder se inscrever no canal. Ajuda muito a gente na criação de conteúdo. Se puder ativar o sininho, melhor ainda. Então... Mano, lembrando que eu tô frio no PVP, eu tava jogando muito PVP de rug então essa partida aqui vai ser totalmente de teste. Se der ruim, não sei se eu posto, mas se der bom, vocês estão vendo esse vídeo aqui na, na, ao vivasso, tá bom? A gente, tá, a gente tem que pegar uma montaria que impõe respeito, né, velho? A única montaria de PVP que eu tenho, tadinha. Tadinha dela. Ok. Putz, e pior que eu tô... Ô, oh, puxa um bagulho de transmog aí, mano. Porque se eu ir pro combate sem transmog, os caras vão me ver com esse set aqui. Eles vão me focar hard do hard. Tá, vamos lá. Vambora, chat. Tentar farmar umas moedinhas aqui. Farmar umas honors. Eu tô com 1.300 de recursos de suprimento. Eu não sei pra que serve isso ainda. Ah, minha habilidade aqui, ó. Tem que usar a habilidade de sair voando quando eu estiver na merda. Ah, tá aqui, ó. Nem precisa. Ela tá aqui no... F5 Guys, botão do pânico F5 Se der ruim, let's go Primeira de 70 Vamos lá, primeira de muitas, né Tô lembrando que no, no PVP Eu tô quase... Onde que veio mesmo? Aqui, PVP quase. Cara, eu tô quase level 37 Eu acho que acaba é capaz de a gente pegar até, até nessa Eu não sou um cara que faz muito PVP não Mas nessa expansão aqui eu quero dar uma sacudida Ah, o cara ficou invisível e foi por lá Ah, oh, ursão, bateu aí, velho. Aqui a gente já vai fazer o seguinte Vamos ver se a gente acha algum hug. Um guerreiro. Ok, ok. Os caras estão vindo. Vou lá atrás. Ei, tomei o Que isso? É o OP pra você blindar o botão pra abrir no abinha e escolher a mod que você quer. Ah, tem um OP. Conheço. Já vi, mano. Já vi. Guys, eu só fui no cara e morri. Não deu nem tempo. Tomei um stun. E pelo que eu tô vendo também, a galera do meu time tá morrendo horrores. Premade coming from mines. Os caras tão indo. Ah, os caras tão vindo na nossa base. Oh, não! Que isso? E a xamã? Vou dar um F5 aqui só pra ficar de boa. Nossa. Os caras estão jogando. Que isso, velho? Tryhard hard? Meu Deus do céu, perdemos, da guys? Eu tô sentindo um pouco de lag também. Uma, co... Uma coisa que eu odeio é isso aqui, ó. Se não tiver o bagulho, você não renasce. Vamos, vamos, vamos recuperar, vamos recuperar. Ai, tô sem. Preciso chegar mais perto. Oh. Eu não sei os botão Eu não sei muito os botões. Do... Nossa, se fosse de rug eu acho que eu tava jogando melhor, velho. Agora a gente sobe ali e arregaça os caras. A gente pegou meio também. É, os caras fizeram tudo isso, deram essa pressão, mas acabou que eles ficaram um pouquinho ponto na nossa frente. O totem do xamã é brabo. Eu só ouvi o stand do, do totem do xamã mesmo. Depois não vi mais nada. Eu tô esquecendo, eu tô, não tô usando defensivo, cara. É muito diferente jogar de DH, PVE. E... Preciso de um alvo, ok. Ai, cara. <risos> A caçada. Opa. O que, que eu fiz? Calma. Erros foram cometidos. Olha isso, mano. Vai, pega o um cara. Cara, tá lagando, velho. Por que será que tá lagando, mano? Pera aí, deixa eu renascer aqui. Gente do céu, eu tô, tô me sentindo um papel nessa BG aqui. Juro pra vocês. Eu puro nos caras, é, é doido palitos. Oi, Rulio, boa noite. Qual a sua guilda? Eu tô na guilda do Jagan, Fernanda. Eu tô na Great Cums, Que Chama a guild. Great Cams, Ó, a gente pode ir lá recuperar ou a gente pode dar uma agressivada aqui nos caras, hein, mano. A gente tá com três bases. Vou... Será que a gente. Será que a gente defende, guys? Let's go! Eu estou me sentindo meio papel, mas não tem importância. Não tem problema. Uh, estamos com quatro bases. Nossa, o cara lustou em mim. dale, dale! Tem alguém aqui? Guerreirão. Receba. Stun. Agora. Vem. Tá porra de guerreiro forte. Chegou o xamã. Ei, aí deu ruim, hein? Pareceu um Hug me birilando aqui. O cara só me, me sapou e me, me stunou e me comeu. Tô com lag, velho. Ah, acho que eu tô gravando e streamando ao mesmo tempo, né? Faz sentido eu estar tá com um pouco de lag mesmo. Faz sentido. Make sense. Nossa, eu tô animado, velho. Estou eu animado, a ficar forte agora no PvP. Eu faço uma BG, eu já quero fazer PvP a minha vida inteira. Ai, tô sem caçada. Nossa senhora! Calma aí, pai. Os caras tão me stunando aí. stuna. Né? eu sou derretido. Simples. Simples. Só que eles têm que sair pra poder pegar outras bases, né? A gente consegue vir aqui e recuperar. Vamos dar o recover. O shaman, esse xamã que tá no time dos caras parece que é forte, mano. Deixa eu... Ó o rugzinho, ó. Beleza, beleza. Não sei, nossa senhora. Estamos né? com todas as bases. Boa, caraca, a galera joga demais. Esse o, o totem do xamã tá tá Acho que os caras vão tentar pegar aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai meter o Johnsons aqui, né, mano? Estou fora de alcance. Raiozão. Ai, mano, eu não consigo. Se a gente é agressivo, eu acho que não, eu, talvez não seja uma boa ideia, mas... Ah, tem alguém aqui? Eu vou ficar aqui só pra a bandeira terminar de pegar? Ah, não, já tá consolidada, boa. Boa, time! Nossa, eu tô, tô muito papel, mas tudo bem. Também eu tô com item level baixo, né, e tal, daí é foda. Quero, queria... Nossa, esse ruga é embaçado. Morri pros veneno dele, mano Cara, eu, eu, eu usei a habilidade de ver invisível Ele não ficou invisível Eu usei a caçada nele Ele ficou invisível durante a minha caçada Aí eu não dei dano Aí, ah, brolhos, hein, mano Aí, ah, full brolhos Tem que descontar nesse guerreiro aqui Eu descobri qual é a minha habilidade boa pra assassinar, velho Essa aqui, ó quebra... Essa e é o raio ocular, acredito eu, né Raio-colar vai ser uma habilidade zona forte pra poder dar uma... Ih, agora fodeu. Agora... porco torceu a... o rabo. Vamos ver se a gente consegue fazer um pouco de diferença aqui. Por mais que estejamos não tão... Ih, aqui é só meu um guerreirão Raio-colar na... na boca. Derreta, Hug! Uh. Eu acho que nem foi o meu dano, tá? Mas tudo bem. O Monkzão. com um o bagulho nele. Isso aqui é muito roubado, que você fica bem... Meio... Esse Monk aqui vai matar todo mundo? Tonei. Ok. Ê, fodeu, guerreiro. Ah! Droga. Dei as costas pro meu inimigo. Precisamos recuperar algumas bases precisamos recuperar algumas bases. Mas foi bom. É porque a gente fica morrendo ali na base dos caras e ali os caras sempre vão renascer, né? Então é meio complexo. Talvez. Eu preciso de um pouco mais de resistência, mano. Cara, eu tô com 5% de versatilidade. Eu não sei. Eu acho que o verso ainda é o, o atributo do PVP, né? Acredito eu que ainda seja. E eu estando 5%, quer dizer que 5% Tá, vamos continuar a pressão aqui. O rug, o rug. Aí fodeu. Dá pra bater no xamã? Ai, não dá. O rug, o rug, o rug. Falou! Nossa, ali, ali não tá muito bom pra trocar, não, velho. Vou tentar ajudar a recuperar outra base lá. Ali ficou meio tenso. Acabei de... Acabamos de pegar 70, Jaburu. Acabamos de pegar. O rugzinho ele sofre precisando esse dano de, de cima do... Do Demon Hunts. Eu vou tentar recuperar outra base ali, mano. Vamos ver se ele... Ok. Nossa, tomou o aire aí. Ai. Olha que bagulho chato, mano. Jesus. Ok. Cara, o Shaman tá fera no PVP, hein, mano. Se o cara sabe jogar com ele ainda... Destruidor. Eu vou ficar aqui dando uma segurada, vamos ver se... Agora eles vão lá pressionar a base só pra gente poder... Ah, o Feral tá aqui, eu vou lá. Feral tá aqui, eu vou lá pra poder criar um entretenimento. Fica aí, Feral, fica aí, Envi. Quanto que eu dei de dano, será? Não deve ter sido nada, né? Dano causado. Demon Rule. Caralho, eu sem equipe, sem nada, 1.1M. Ok. Pou pouco roubado. Eu com 2.94 já tem leve. Sobrevivendo bem esse cara aqui, hein? Ok. Aí, fodeu, Botando Shaman, que é... Tive que usar, velho. Porque dois eu não, não, não deu conta. Eu vou morrer, certeza. Ei, já morri. <risos> Sabia. Na base dos caras ali, eles tinham acabado de dar o retake. Complicado. Cara, nossa, mano. Vamos vamo montar o nosso set PVP o mais rápido possível. E agora já dá pra gente começar a fazer dungeonzinhas, hein? Já dá pra começar a fazer dungeonzinhas. Eu, eu acho que eu ainda não consigo fazer as dungeons... Uh, Heróica, heroica, né? Heroica, mas eu vou precisar pegar um pouco de item level com prof. Vamos dar uma grudada nesse... Ai, eu tô sem bagulho. Olha o tanto que se cura. E aí? E aí, Blizzard? E aí, e aí, e aí? Ah, é um... Que? Entendi nada. Tava batendo no cara quando veio a vida dele, enchia tudo. E aquele bom que eu acho que não tava curando ele, não. Não sei. Esse totem do xamã ficar puxando você pro centro também tá insano, hein, velho. Olha, tem ponto pra gastar aqui. Eu tô moscando, Lombard. Eu nem sei onde que eu gasto, na real. Depois eu vejo isso. Tem um ponto de cada lado aí pra eu poder dar uma brincada. Ah, aqui dentro eu não posso upar, beleza. Tô baixando o Final Fantasy pra enquanto não come expansão. Ah, é bom, mano. Dá pra dar uma... Dá pra dar uma desbaratinada, né? Eu vou subir ali no meio. E ficar brigando lá na base dos caras, a grande chance é da gente tomar no botão. Então, a gente garantir no meio, mas duas bases próximas da nossa já tá sensacional. Quanto será de honra que vai dar isso aqui, hein? Sem item de PvP igual bater... É foda, é foda. Salve, Leonardo. E aí, mano? Beleza? Como é que tá? Tudo certo? Ah, eu vou tentar recuperar esse mid aqui, hein, mano. Deixa eu ver se tem. Ok. Dois Monk. Ele só usou o Karma. Nice. Ai, morri. Vai tomar no cu, véi. É muito dano, mano. Você tá louco, tio. Live surpresa? Surpresinha, surpresinha. Surpresinha. Tava assistindo o um jogo da, da Argentina. eu Falei, mano, vou fazer uma live. <risos> Mas chegou no finalzinho, mano. Vou fazer só mais essa BG aqui. e Vou de base. A gente conseguiu cumprir nosso objetivo de hoje. É, e ficou bom, hein. Nem adianta brigar aqui. Deixa os caras pegar. Vamos dominar aquele meio lá. E as duas bases pro lado deles que aí fica todo mundo ali, ó. E a gente vai perdendo ponto. E é isso que não pode. A gente tem que garantir essa aqui, ó. E a gente tem gente do nosso time pra cá. Tem gente pra cá. Aí a gente vem aqui, gruda nesse Warrior. Stuna ele. Dano nele. Mais dano nele. Raio-cular nele. Fudeu. ai de mim, Caralho, esse Monk tá muito pesado, velho. Manin, é o maninho. Caraca, o que me deu dois hit É, guys A gente tem que... O único jeito dos caras ganharem da gente é, a gente, é os caras pegar essas bases, ah, recuperar aqui, beleza Provavelmente essa aqui vai cair agora Acho que é GG pra nós, hein Meu amigo, ah, tava logando Agora pra ir na próxima, ih, mano, infelizmente É que a gente já tá aqui, vai fazer umas duas horas já Eu vou, minha mina vai vir Aqui em casa e eu vou pedir uma pizza pra gente Comer e tal, e aí dá uma descansada mas obrigado por ter colado mesmo assim. Vou fazer. Talvez amanhã eu fa já faça mais uma ou outra. Eu tô sem. Acabei de perceber que eu tô sem trinket, mano. Não existe mais trinket, né? Ou existe ainda? Eu não tô sabendo. Valeu, valeu. Obrigado pela presença. The Omni Slash. Tamo junto. Fechou. Ganhamos um bolzão. Ah, vincula-se com a da Blizzard. Ah, não. Chegou de ganhar um Trinket. Cara, batemos 1.7M totalmente sem item level, tá ligado? Então... Foi uma boa, BG. Foi uma boa. Totalmente carregado, mas foi legal. Galera do YouTube, obrigado. Se pudessem se inscrever no canal, tamo junto. A gente vai continuar fazendo conteúdos aqui de PvP, PvE, tudo que eu for fazendo agora eu vou trazer aqui pra vocês. Valeu. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Valeu.